Olá, todo mundo! Eu sou a Isa e hoje eu vim falar sobre a série Amor Eterno do Covet. Sim, muita coisa aí pra conversar, né? Primeiramente que hoje é dia 30, então, assim, esse é o especial de Halloween do canal. Feliz Halloween, nem sei se fala feliz Halloween. Não, fala assim, né? Feliz Halloween. 30, 31, tudo a mesma coisa. E todas nós estávamos esperando desde o primeiro dia de outubro pela série de desafios que... Traria um novo pacote de adereços e um novo acessório de cabelo dentro do Covid. A gente tava assim, né? Meu Deus, vai vir um chapéu de bruxa de acessório. Daí veio o chapéu de bruxa como acessório normal de roupa, não de acessório de cabelo. Aí a gente ficou, nossa, vai vir uma série assim super legal sobre filmes de terror. Vai vir uma série que o acessório de cabelo vai ser assim, bem terror, bem gótica, trevosa. E no final, gente, o nome da série é Amor Eterno. Não tem nada a ver com terror. Eu acho que eles erraram gente, outubro tá aqui, fevereiro tá aqui, tá ligado? Tipo, que lá nos Estados Unidos tem o dia dos namorados, que é o Valentine's Day, que é em fevereiro, não tem Outubro. Eles tentaram enfiar essa foto aí meio envelhecida de um casal de vampiros. Ai, amor eterno, porque vampiros não morrem. Mas eu achei podre, tá? Eu achei bem, assim, corta COVID. Eu já fiz o primeiro desafio, que foi sobre Ambrose e Luther, Que, no caso, aqui parece que eles são um casal vampiros. Ou ele é vampiro e ela não, enfim. Todos os desafios da série, até agora, foram sobre casais. E todos têm uma meio gótica. Só que, gente, eu li isso aqui umas 25 vezes e a única coisa de terror que tá escrito aqui é a palavra gótico. Produz um visual gótico e inoficial. Gente, não tem é nada a ver com Halloween, não. Eles inventaram uma série de amor no meio... No meio, não. No final de outubro no Halloween, sobre casais trevosos. Tipo aqui, ó. Drusilla e Raul. Vamos ver. Ah, aqui tá falando de vampiro. Vamos lá. Zima e Rune. Vampiro. Tudo de vampiro, gente? Cadê essas coisas? Nossa. Jezebel e Drake. Vampira. A gente não tem nenhum casal LGBT nessa série? Amor eterno é só assim. Desafios aleatórios. Tipo, o Daily de hoje. Teia mortal. A Hora das Crianças, ó. Ó. Ritual meia-noite. Isso aqui tá mais terror do que a série que a gente tava esperando desde o início do mês sobre Halloween. Isso me deixa brava e triste, decepcionado com o Covid. Mas como se já não bastasse esse tema? Nada a ver, né? História de amor de vampiros. Ah, por isso que é só vampiro. Somente os imortais realmente podem viver um amor inteiro. Esses de vampiros existiram há séculos e representam ligação. chance de usar o um maravilhoso pacote de adereço de vampira? Que pacote de adereço de vampira? Agora vamos passar raiva? Vamos, né? Que é isso que a gente mais faz dentro do COVID, né? Ai, vamos jogar pra desestressar. Nossa, tirei 3.20 na votação. Não tô desestressado. Primeiramente, o acessório de cabelo que foi assim... Ai, gente, sério. Olha só. Primeiramente, que eu não sei de que nível é esse primeiro cabelo. Acho que é 12 ou 15, não sei. Eu sei que o resto é partir do nível 52, 55, gente. Cadê? Eles não estavam fazendo acessório de cabelo pra todo mundo? Agora não estão mais. Eu achei podre. <risos> podre é a palavra do dia. Esse acessório de cabelo é uma coroa. Mais uma coroa pra coleção. Horrorosa e feia. Não tem nada a ver com Halloween ou coisas de terror. Ou fantasia. Tipo, isso daqui não, não remete a nada. Sabe o que isso aqui me lembrou? O acessório de cabelo da da Rainha da Alice, ó. Pega isso e transforma em uma tiara. Não, e esse aqui só vai até o 34, né? Tipo, eu poderia usar todos esses cabelos que estão aqui. Onde que eu vou usar é isso, meu? Hum, desafios antigos, enfim. Como se já não bastasse essa decepção de acessórios de cabelo, o que, que a gente tem aqui? A gente tem o pacote de adereços românticos. Gente, cadê o pacote de adereços de vampira? O pacote gótico? Covet. Por favor, me ajuda Quando lançou aquela série Apareceu o pacote gótico, né Nossa, meu Deus, eles estão usando pacote gótico O próximo mês é outubro Eles poderiam ter deixado pra lançar esse mês faria muito mais sentido. Mas aí, eles teriam que fazer essa maratona na primeira semana de outubro, não na última. Porque, ah, beleza, eles fizeram aquela maratona pra gente ganhar o pacote de acessório gótico no mês passado pra gente usar nesse mês. Tá, faz sentido isso. Só que, o que, que o pacote romântico vai fazer em novembro? Vocês lembram aquele pacote de gótico? Tava lindo, maravilhoso o pacote de magia também. Tava lindo, tinha vários acessórios legais, vários adereços legais. E olha esse pacote de adereços romântico. Eles são Zoando com a minha cara Buquê Direita, buquê, esquerda, bu outro buquê direita e outro buquê esquerda. Ah, meu Deus, já tem quatro adereços que poderiam ter sido dois, eles poderiam ter feito mais dois. Essa é minha indignação com a série Amor Eterno. Vocês pediram pra eu falar, eu falei. E enfim, né, vamos fazer tudo, porque a gente gosta de ter todas as coisas no nosso guarda-roupa. Pra completar o dia de Halloween, tá tudo decorado aqui, como vocês podem ver. Esse treco tá aqui desde o dia 12, sei lá. Eu vou comer uma plutonita. Ai, gente, a minha unha também tá decorada. Eu vou comer cabeça de abóbora, dentada ardente, ácido mais picante. Tchau, gente! Tá, eu vou comer pra vocês, vocês gostam de ver as pessoas sofrendo, né? Eu não gosto desse negócio. Eu não gosto... Cara... Uh, isso aqui tá sagado, gente Meu Deus, cadê a validade? Gente, isso daqui é o chiclete de Chernobyl Olha isso Ele foi geneticamente modificado Não esquece de se inscrever no meu canal Deixar o seu like De compartilhar esse vídeo com sua casa de moda